Há três meses atrás meu canal completou um ano de existência e eu não comentei sobre isso com ninguém, eu não fiz vídeo sobre isso e eu não comemorei essa data. E você deve estar se perguntando por que que eu fiz isso, e eu vou explicar isso tudo e o futuro do canal nesse vídeo. Você pode estar se perguntando agora o que que eu quis pegar uma câmera para vir aqui falar pra vocês o que fazer o que eu faço normalmente, os vídeos que eu faço geralmente. Seguinte, eu quis tentar trazer desse jeito, esse formato que eu acho que vai ser melhor de vocês me entenderem. Eu vou tentar separar o que eu quero dizer aqui por categoria, por tópico, porque eu acho que vai ser mais fácil pra eu explicar pra vocês e mais fácil pra eu desenvolver o assunto. Primeiro, que é o mais importante de todos. Por que eu não comemorei um ano de canal fazendo vídeo aqui pra vocês? Eu não fiz isso porque eu não acho muito legal. Não é uma coisa que eu acho muito legal porque sou meio blogueirinho... Tô meio tipo, ai meus inscritos, vocês são tão especiais pra mim Quando na verdade eu não conheço quase ninguém que me assiste Mas tipo assim, eu não menosprezo Eu sempre agradeci em alguns vídeos, por exemplo, nas edições Sobre o tanto de inscritos que eu tinha Então meio que tipo assim, eu nunca deixei de agradecer só que também eu nunca quis deixar um negócio meio meloso demais. Eu também acho que o pessoal que me assiste não ia querer que eu fizesse isso. Então por isso eu não comemoro muitas coisas assim de marca de inscritos, de um ano de canal, por exemplo. Eu não vou ficar fazendo... Ah, sei lá. De 100 inscritos eu vou ficar agradecendo vocês. Mas eu acho que é importante sim eu fazer algumas metas e agradecer. Tanto que três meses depois eu tô fazendo um vídeo aí, basicamente de um ano de canal. Não é um vídeo, ah, especial de um ano, mas é um vídeo importante. Porque a partir de agora, o canal vai entrar em outra era. No início, meu canal era um canal simplesmente puro e feito por piada. E eu quis seguir com isso. Só que eu ali uma oportunidade de crescer um público maior, mais legal de interagir, no ambiente de canal de opinião. Foi o que eu fiz. Porque querendo ou não, eu meio que dava minha opinião com essas piadas que eu fazia. Então, eu olhei na comunidade de opinião algo muito incrível. As pessoas eram extremamente receptivas, sempre olhando o meu canal de vez em quando, compartilhando. O universo foi um projeto que eu gostei muito no início porque ele me deu muito espaço. Foi muito bom, até que aconteceu várias coisas ali, prefiro nem falar, mas que fuderam tudo. E depois desse episódio, que basicamente decretou o fim do universo foi quando eu comecei a questionar todo o conteúdo que eu tava fazendo e se realmente eu queria fazer aquilo. se eu tava realmente gostando de fazer esse conteúdo, eu tava muito mais satisfeito com um vídeo que eu tinha feito da Rockstar, e aí depois desse vídeo eu comecei a ter esse questionamento e aí eu desanimei, por completo, então eu fiz o meu vídeo sobre a minha visão sobre a comunidade de opinião, que as pessoas estão brigando bastante, e tem muita divisão que não precisa ter, sabe, Às vezes eu acho que o pessoal é bem infantil, <risos> Que foi um desabafo que eu fiz sobre toda a comunidade de opinião sobre todas as coisas que estavam acontecendo na Comunidade de Opinião e que eu não estava gostando. Só que eu ainda não tinha saído da Comunidade de Opinião de verdade. Eu não falei que eu ia sair da Comunidade de Opinião. Foi aí que eu pensei, eu vou fazer mais dois vídeos sobre a Comunidade de Opinião para fechar a trilogia de vídeos sobre a Comunidade de Opinião e depois disso eu vou fazer vídeos sobre o que eu gosto. E basicamente essa trilogia foi a minha visão sobre a Comunidade de Opinião, eu amo a Comunidade de Opinião e bem-vinda à Comunidade de Opinião. Foram esses três vídeos que eu fiz sobre a Comunidade de Opinião deixei toda a minha visão completa Nesses três vídeos, e foi aí que eu decidi Eu não vou fazer mais esses vídeos de opinião Não do jeito que tava sendo antes, porque tá cansativo A partir daí, eu fiz o um vídeo sobre Celeste Que eu tava muito animado Mas foi um vídeo muito longo Foi um vídeo experimental, mas que eu não deveria ter feito De forma tão longa e tão jogada E depois desse vídeo, eu ainda soltei um vídeo Mais opinião Deu a mesma quantidade de visualizações Então eu falei, quer saber? Foda-se. Foi aí que eu fiz o vídeo sobre os jogozinhos. E esse vídeo foi e saiu muito bem. Eu não vou fazer mais vídeos de opinião a partir de agora. Não vou tentar soltar um vídeo desleixado. Eu não vou soltar um vídeo assim. Eu acho que é melhor eu trazer um vídeo, por mais que seja simples, por mais que eu goste. Que seja informativo para as pessoas, que seja adicionalmente bom para elas. Também importa, óbvio, se o público vai gostar ou não. Mas o criador também tem que se sentir bem com o seu conteúdo. Eu acho que eu conversar aqui com vocês sobre isso... É muito importante Eu quero deixar vocês bem claros do que vai ser o meu canal daqui pra frente Eu não quero só fazer uma mudança repentina de conteúdo E achar que vai ficar legal assim Mudar o meu conteúdo sem avisar o meu público Então eu queria deixar bem claro isso aqui pra vocês Antes de fazer qualquer mudança rápida eu acho que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô fazendo atualmente, mas eu queria deixar claro isso aqui pra vocês, eu queria avisar isso aqui pra vocês, eu queria fazer um vídeo sério falando sobre isso. Tanto sobre por que, que eu parei de fazer vídeo de opinião, tanto sobre por que o meu conteúdo agora vai ser mais relacionado a games, eu espero que vocês tenham entendido, o canal vai passar por essa mudança agora, onde eu vou trazer alguns vídeos simples, como o último que eu soltei, mas eu também vou trazer vídeos mais complexos, como os que estão vendo por aí. Eu queria agradecer muito vocês, do fundo do meu coração, por tudo, por vocês estarem me acompanhando até hoje, e por esses quase 400 inscritos que a gente está chegando aí. E é isso. Eu espero vocês numa próxima. Até semana que vem.